Olá pessoal, tudo bem? Recentemente, uma startup de BH, a Plug CRM, foi adquirida pela Resultados Digitais, uma gigante no setor aqui no Brasil. E quem vai conversar conosco para falar sobre essa aquisição, sobre esse processo de negociação, é o CEO da Plug CRM, Luiz Jane. Tudo bem, Luiz? Tudo tudo bem que você contasse pra gente sobre essa experiência, sobre todo esse processo de negociação, falando primeiro, quanto tempo que durou essa negociação. Esse processo, ele parece que ele é simples, porque no primeiro momento, se uma empresa quer comprar, você quer ouvir o que, é que ela oferta e, eventualmente, você está disposto a vender e tudo parece que vai se resumir em dois, três meses, né? Mas, na realidade, o processo ele é longo, demorado. No nosso caso, demorou um ano, praticamente. A gente começou o nosso processo em setembro de 2017, com as primeiras conversas. De dezembro para janeiro, a RD ofertou. Né, de fato o interesse na aquisição da empresa, e a gente já anunciou para o mercado agora no início de agosto. Na prática foram 11 meses, né? um processo longo, que consome muito dos empreendedores, consome muito das informações da empresa, que envolve muitas pessoas, que demanda de uma série de cuidados, uma série de atenções ao longo do processo para que todo mundo saia feliz no final das contas. 11 meses e um ano talvez ainda seja considerado um tempo até curto para um processo de negociação. Né? É, nesse processo eu conversei com outros empreendedores que compraram e venderam empresas e acho que... Um ano foi o processo mais rápido desses que ocorreram recentemente. Geralmente, o processo demora um ano e meio, dois anos de conversa. Mas, enfim, o no nosso caso foi facilitado porque os objetivos das empresas eram muito parecidos. E aí a gente conseguiu né, fazer um processo sem muito estresse, sem muita fricção, que possibilitou que fosse um pouco mais rápido. Mas, de fato, não é o mais comum que aconteça tudo isso em um ano. Como que chegou essa informação assim? Poxa, estão querendo comprar minha empresa. Como que foi esse primeiro, esse flash, digamos assim? E como que você se preparou para o casamento? Eu já tinha um relacionamento com a RD de mais tempo, já patrocinei eventos da RD, a gente já tinha uma ferramenta muito bem integrada, vários clientes em comum mas em 2017, uma das pessoas alocadas já começou a comentar que esse era o interesse da empresa a partir então desse momento a gente começou a manter uh, conversas cada vez mais frequentes sobre esse assunto uh, um processo desse é um processo que você analisa peças e o tabuleiro, quais são as peças né? as peças sou eu, os meus sócios, meus funcionários, meus clientes a minha empresa e a resultados digitais e qual que é o contexto? O contexto é um contexto de venda onde eu quero chegar, onde que eu chegaria sozinho, onde que eu chegaria caso a RD compre um concorrente, onde que eu chegaria caso a RD desenvolvesse isso internamente. Então você começa a analisar vários cenários e começa a ver se aquilo faz sentido, se é o melhor momento para fazer uma aquisição ou uma venda. Se você está preparado de fato para vender, se a saída é a melhor opção para você como empreendedor, para os sócios, para a empresa, para os funcionários, enfim, até família entra no jogo, né? Porque é uma decisão que muda muito o rumo da sua vida. E a gente a gente viu que no contexto, no tabuleiro, a venda para a RD seria a melhor escolha, né, dentro, visto que os objetivos das empresas eram muito precisos. Agora você foi para a RD, você continua tocando o projeto do Clube do CRM, e como CEO, o que mais que muda na sua vida, como empreendedor? Na verdade, são, são várias coisas que mudam, assim, como CEO de uma empresa pequena, você se preocupa com 100% do que está acontecendo ali durante 100% do tempo. Quando você entra para uma estrutura de uma empresa muito maior, você consegue se focar e ser bem objetivo, naquilo que você está fazendo. Hoje, na RD, pelo fato de ser uma empresa madura, já grande, você tem ali pessoas especializadas em trabalhar com pessoas, contratação, manutenção. Você tem uma estrutura financeira muito mais bem estruturada, né? muito melhor estruturada do que a que a gente tinha. Num certo momento, você perde o controle sobre todos os setores. Em compensação, você ganha por ter pessoas mais bem preparadas do que você mesmo. Mas, de forma resumida, hoje eu me preocupo muito com um produto e com uma unidade de negócio dentro de algo muito maior. Você falou que a RD tem tudo para ser um próximo unicórnio, é uma coisa que eu acredito, né? Tanto é que isso foi definidor para nossa negociação. E hoje teoricamente eu sou parte de um unicórnio, eu não sou um unicórnio inteiro. Mas também é, já existe uma identificação, porque provavelmente nesse processo de negociação isso foi avaliado, né? O um choque. Talvez cultural, que essa mudança deve ter sido evitada a todo momento. Então, agora você se sente RD também. Ah, sim. Hoje eu sou um R-doer, né? <risos> Cara, isso é fundamental, assim, no processo de negociação, que os objetivos sejam parecidos, né? Mas além dos objetivos, as culturas e os valores das pessoas que estavam ali, facilitaram também para que tudo acontecesse. Certamente, se fossem culturas e valores diferentes, a gente ia ter muito mais fricção, muito mais problemas. E também a gente acredita que foi no timing certo. Tanto o momento da RD quanto o momento do plug tudo isso convergiu para fazer uma coisa só. É, por isso que eu tenho muita tranquilidade de falar que hoje eu faço parte da RD, porque a forma como eu me sinto ali dentro da RD é muito próximo do como eu me sentia na Plug. No final das contas, eu mudei uma linha no meu LinkedIn, né, sabe? Mas parece que o seu dia a dia continua o mesmo, que os seus objetivos continuam os mesmos. Se não tivesse tido essa proposta, ainda que não existisse essa proposta, a mentalidade de sair de, de venda da venda da startup estava no seu hall talvez, de preocupação? Não, foi quase uma surpresa, sim. É lógico que quando você começa começa a conversar, as conversas começam a se aprofundar, começa a cair a ficha. Quando tudo isso apareceu, isso não estava nos nossos planos. Os planos dos sócios eram de continuar crescendo bootstrap, até a gente conseguir uma situação muito confortável de negociação com os outros investidores. Então assim, de forma resumida, não. A gente não tinha isso nos planos. Certamente, se não ocorresse, a gente também não estaria buscando nada semelhante. Mas assim, a partir do momento que isso entrou nessa pauta, a gente entendeu como uma, uma movimentação de mercado que seria muito positiva para a gente e para a RD também. Tanto é que hoje eu continuo lá na RD Sim. e acredito muito no trabalho que a gente está fazendo. Beleza, desejo boa sorte para você nessa nova classe, para o produto para a RD também. Muito obrigado, Luiz. Até Valeu, a próxima, pessoal. Próxima, pessoal. Valeu.